Alô, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, vamos falar da educação. Estamos aqui no Centro de Educação de Jovens e Adultos, no Centro de Mafra, do lado do Barão Tonina, portanto, na Rua Marechal Deodoro, com a diretora do Seja, a professora Josane, que tem aí uns convites muito espertos, especiais para vocês. Claro que preciso concluir aí os seus estudos. Diretora, uma boa tarde, quais as novidades para 2022? Boa tarde, Márcio. Boa, boa tarde a todos os seguidores do Rio Mafra Mix. É um prazer estar aqui novamente com você, estar conversando né, com a população. Nós temos bastante novidades para 2022, Márcio. Nós ampliamos a nossa rede de atendimento na Vila Ivete. Nós temos turmas hoje no Noturno, no CAIC, dentro da Vila Solidariedade. Nós temos na Vila das Flores, né, ali, tendendo as duas comunidades, inclusive a da Vila Ivete. Nós temos turma no Tenente Arihal e temos turmas no CRAS. Então, é, a comunidade da Vila Evete hoje está sendo muito bem assistida. A gente só pede que os alunos daquela comunidade estejam nos procurando aqui para realizar suas matrículas. As matrículas continuam sendo aqui apenas as pessoas é, estudam lá para ficarem mais próximas das suas casas, mas as matrículas permanecem aqui. É, dentre as novidades nós já recebemos o ano passado uma reforma aqui do nosso prédio físico e essas reformas vão continuar. Nós estamos recebendo todos novos, uma nova pintura externa e interna. O governo do estado já mandou os gabinetes para os tablets. Esse ano, os alunos vão estar estudando com tablets. Nós temos a lousa digital. É, o laboratório de informática vai passar a funcionar a tudo vapor, então nós temos muita coisa nova na área digital, na parte tecnológica para oferecer para os nossos alunos. Isso é muito importante porque nós estamos numa era digital. E também porque sem estudos, você sabe, Márcio, todos nós sabemos que é muito difícil a colocação aí no mercado de trabalho e os nossos alunos passam por aqui, se formam, e dão sua continuidade, muitos na universidade, e estamos aí fazendo prestando então esse trabalho, tanto social quanto essa ajuda pessoal e para o pro aspecto profissional de cada um. É, dentro desse aspecto, a gente lembra sempre que para estudar não seja. Os alunos têm que ter 15 anos completos para fazer o ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Nós temos turmas de primeiro ao quinto ano para alunos com dificuldades que não tiveram como comprovar os seus estudos ou não aprender a ler e escrever lá no CRAS da Vilevete e aqui dentro da, do, da série do Seja no Noturno, lá no CRAS no período vespertino. E temos daí o do, do sexto ao nono o ensino médio. E temos também agora até julho uma turma de terceirão que inicia agora, iniciou agora no, em fevereiro e vai concluir o terceirão em julho. Então aqueles alunos que só faltava terceira série no ensino médio vem para cá e, em julho, eles já estão formados. Isso é bom porque já podem estar procurando um curso técnico no mês de julho ou mesmo procurando é, uma universidade para poder complementar os seus estudos. A necessidade do estudo é sempre muito importante, né? não, não, tem, não tem o que se dizer em relação a isso. E ela abre muitas portas também no mercado de trabalho e essa é a nossa maior função, estar ajudando a inserir os nossos alunos dentro do mercado de trabalho. Como é que está essa procura, essa demanda de matrículas? Infelizmente, Márcia, a gente esperava uma matrícula maior esse ano, é, mas as pessoas acostumaram que durante os dois anos da pandemia, né, estavam estudando em casa, e nós tivemos uma perca significativa de alunos com esse retorno ao presencial. Hoje não há razão mais para que os alunos fiquem em casa, a grande parte dos nossos alunos já recebeu, inclusive, a terceira dose da, da vacina, e é vida que segue. Né? Isso aconteceu quando nós tivemos é, surtos do influenza e outros surtos, né? vacinas existem desde que o mundo, é, né? a ciência começou a produzi-las, e as pessoas foram se imunizando e a vida vai seguindo, e a pandemia do do coronavírus não é diferente. Hoje a gente tem essa variante aí da Omicron, mas ela é menos agressiva, então a gente sabe que ela contamina mais pessoas, mas o quadro agudo dela é mais é menos significativo. E com a vacina a gente se sente bem mais protegido, né? então todos os nossos funcionários já receberam a terceira dose e grande parte dos nossos alunos também, a gente cumpre todos os protocolos né? da saúde, do Plancom, é, vocês podem olhar aqui dentro da escola, nós temos todo o arsenal de cuidados né, para que todos se sintam protegidos e a gente está sempre em cima cuidando de toda essa parte de higiene, de fornecimento de álcool gel, de máscara. Então, não há perigo algum. Os nossos alunos, eles... Estão é, extremamente seguros aqui dentro da escola A gente esperava uma matrícula maior Até por isso estamos procurando os meios de comunicação social da cidade é, Buscando a, a aumentar o nosso número de matrículas Porque nós temos capacidade física E profissionais excelentes para estarem atendendo a comunidade E ainda estamos com as nossas salas vazias Até porque muitos alunos fazem a matrícula Mas acabam não vindo eu gostaria até de frisar agora, Márcio, que nós temos um sistema que você faz a, por disciplina. Então, você não tem necessidade de vir às cinco noites. Né? Eu trabalho demais, eu fico muito cansado. Faz uma matéria, duas, uma ou duas disciplinas por semana. É, você demora um pouco mais para concluir, mas, por outro lado, você está inserido na escola e uma hora você vai pegar o seu diploma. Algumas pessoas ficam na espera do INSEJA o enceja é bastante ilusório, porque as pessoas fazem a prova, mas ela leva um ano para sair o resultado, e não é todo ano que tem, então, é, muitas vezes aqueles que começaram aqui, eu vou fazer aqui até fazer o enceja, já concluíram, e o enceja nem, nem, nem veio acontecer nesse período. Né? Então, é nada mais importante do que um diploma e um diploma feito de modo presencial, onde o aluno está ali em contato com o professor, podendo tirar suas dúvidas, é muito importante para ele, para o mercado de trabalho, para a vida dele, porque o aprendizado é bem maior. Então, o apelo que a gente faz é assim, nós estamos levando a escola para as comunidades. né A Vila Ivete está sendo muito bem atendida, é, nós estamos tentando abrir uma turma lá no Saltinho do Canivete, conversamos também com o diretor lá da escola, outras localidades já nos procuraram, a gente está tentando abrir é, turmas em outras localidades, mas aqui na sede do Seja nós temos muitas vagas ainda, como também temos ali no caíque no da Vila Ivete, ali dentro da, da Vila das Flores, é, dentro do Tenente Erichau E no ensino médio E é lá no CRAS com o ensino Fundamental das séries iniciais Do primeiro ou quinto ano Diretora José, para nós encerrarmos Os contatos para as pessoas, telefone As redes sociais é, Nós temos uma página no, no Facebook Que é Seja Mafra o nosso telefone, Os nossos telefones físicos Aqui é o 36470301 36470302 36470302 todos que tiverem interesse devem vir aqui munidos com o histórico escolar do último ano que estudaram, porque a partir disso é, a gente, ele vai estudar só aquilo que ele não fez fora daqui, e aqueles que é, já tinham matrícula aqui conosco só vêm aqui para fazer a rematrícula. Né? Nós temos muitos alunos que evadiram por, por causa dessa questão de ter voltado ao presencial, mas que nós ainda estamos aguardando eles aqui para que venham concluir. Então, 18 anos completos para o ensino médio, 15 anos completos para o ensino fundamental, histórico escolar, os documentos pessoais e um comprovante da conta de luz, que não precisa estar no nome do aluno, mas nós precisamos que seja da conta de luz, que é um espaço que a gente tem na folha de matrícula. Muito obrigado a nossa conversa com a diretora Rosane Eldoni, ela aqui do, do SEJA. Centro de Educação de Jovens e Adultos, com essa oportunidade, portanto, para vocês que estão nos acompanhando, que têm esse interesse em concluir os seus estudos. Ou seja, fica aqui no Centro de Márcio, do lado da Escola Barão de Antonina, na Rua Marechal de Odoro. Vamos aproveitar.